Olá, ele é o Botão. Estamos aqui no canal do João do Excel. Posso ir? Posso ir? Então vou falar uma coisa antes de complementar. Temos aqui novamente o chaveiro da Juliana. E eu vamos colocar aquela frase que motiva o nosso dia. Ideia sem execução é como geleia sem pão. Toca a vinheta do Botão. Olha que bosta. Mas eu gosto de geleia com queijo brie. Como hum, fica? Precisa de pão, Juliana? E tem esse bonequinho de voodoo. Vai, toca a vinheta e vamos embora. Tão dando sequência aqui aos conteúdos de VBA. Estamos aqui com o Vivi do VBA na Veia. Se você não conhece, se inscreve nessa porra. Beleza, agora é a parte que eu fico quieto e ela faz tudo acontecer aqui. Mas pau, se inscreve em que porra? Fala no que é do seu canal. canal e no meu canal. Isso, no canal v melhor. VBA na Veia. Se inscreve, dá joia, faz o diabo 4 Compartilha lá. no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em tudo que você puder. Você quer melhor do que trabalhar desse jeito aqui? Podia ser tudo dia assim, Juliana. Na Ei, verdade, maravilha. nós estamos com suco de lúpulos. Isso é muito bom, João. Muito obrigada pela recepção. Pessoal, no último vídeo, falamos de conceito de gravador de macro. E agora, já que nós sabemos o que é uma macro absoluta e macro relativa, e quem não viu o vídeo, ele consegue ver, né? L clica Contala aí em algum lugar. Clica aí em algum lugar que tenha o direct pro vídeo. Eu nunca sei. Aparece nas telas aqui, aqui. Isso, isso. Vai lá, assiste o vídeo anterior. Se você não conhece macro, aí volta aqui com a gente, tá bom? A gente vai ficar muito feliz quando você voltar. E aí, eu vou falar agora de um conceito de macromista. O que é uma macromista? Você usa um pouco da macro? Absoluta e um pouco da macro Relativa. Que se você não viu Assiste o próximo, o, o dizer, vídeo anterior, anterior Né? Assiste o um vídeo anterior Isso aí é muito aí para subindo. O Marcelo um abraço Viu? Vai chegar inteira hoje Só manda pro Marcelo um abraço é, Marcelo. Tá bom, tudo bem um Abraço pra, qual é o nome da sua esposa? Marisol. Marisol, um abraço pra você Vai almoçar com a gente? Então, vamos lá. O que, que nós temos aqui? Eu tenho uma Simulação de um cadastro. Então eu tenho aqui Eu quero colocar uma data, o nome do Cliente, o treinamento, a quantidade Quantidade, o valor unitário, e ele vai calcular o valor total aqui já, que é a multiplicação do valor unitário Ai, vezes a quantidade. Que conta difícil aqui, Perfeito? não, Juliana? Tudo jóia Hã? na vida, tudo jóia na vida do ser humano. Pelo amor de Deus. E o que que eu quero? A pessoa, de repente, ela não sabe muito Excel. Então ela vai lançar os dados aqui, e quando ela clicar nesse item chamado cadastrar, vídeo anterior, já explico como criar esse botão e tudo mais, é, e quando ela clicar no cadastrar, ele vem aqui, ó, João, e cadastra a venda do caboclo aqui, ó. Da menina, do fulano, do beltrano, do cicrano. Tá Beleza. bom? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou cadastrar um produto qualquer. Então, vou colocar aqui. É 10 do 10 de 2018? 2017? Pera lá. 2017? Ah, o cliente foi a Juliana. Juliana, vou escrever tudo errado o nome dela. Juliana Minúsculo, Juliana do quê? Jugular. Goulart. Ah, que difícil, né? Goulart ou Goulart? É, ele é parede do Jango. Assim? Goulart. Pronto, assim. ó. Juliana Minúsculo, Goulart Maiúsculo, Nossa, tá bom? Não ela foi ela fazer cabelo. o treinamento com a Vivi de VBA. Viu, Juliana? Tá ligada na história, né? E o valor desse treinamento tá em promoção pra ela por 300 reais, tá bom? Mas a Juliana quis pagar o treinamento também pro crush dela, tá ligado? <risos> Então, ela já colocou aqui, ó, ela quer três três tem crush ela tem ou é três no, ah, no quantidade. Nada, a ah, quantidade nada ah, então é um para ela e outra para o crush. É. mas são três tá no total são três treinamentos ele já trouxe aqui que são é 900 reais o valor total o que que acontece eu quero copiar isso para cá então imagina eu venho pegar a data venho aqui colo a data pego o lançamento venho aqui colo o lançamento que é o nome do cliente na verdade pego o treinamento venho aqui ponho o treinamento a macro vai ficar pulando que nem pisca-pisca de Natal, sabe? E a gente tá aqui em julho ainda. Então não é bacana esta forma. Então o que, que eu fiz, ó? Segredos que a vida te conta. Que na? uma célula pode ser próxima ou num lugar tão, tão distante quanto o reino de Shrek, ok? Eu coloco aqui o quê? A mesma coisa que ela digitou. E aí eu mando copiar só essa linha direto. Faz sentido pra você? Sim, senhora. Então eu vou fazer assim, ó. A data vai ser assim. Não comecei macro ainda, hein, João? A data vai ser assim. Igual a célula da data, que é igual a C4. O cliente vai ser assim, ó. Igual. Pri ponto maiúscula. Faz sentido? Porque vai que a pessoa escreveu minúsculo ou maiúsculo. Vai dar pau. Então, pri ponto maiúsculo não, não da célula que eu quero. Vai dar pau. Quando eu der um enter, ele trouxe... O que que é dar pau? Ah, eu tô viajando. Não tem maiúsculo. Ah, ele corrigiu ah, é assim, automático. Ó. Tem maiúscula, tem minúscula e tem preponto maiúsculo. Não, não, que você colocou maiúscula sem acento, achei que era Se você colocar sem acento, João, ele valida, beleza. Aprendi mais uma agora. Não, né? João, a, não a nem... gente fez que nem a gente ensaiado antes, poxa. <risos> não, achei que era da merda. É. Vamos... Qualquer célula, maiú, é, for, função maiúscula, minúscula, se você escrever sem o um acento, ele aceita, não tem problema, tá? Chupa o botão. Então aí aqui, é, eu, eu quero treinamento, então eu vou colocar assim, o treinamento igual, o nome do treinamento, não vou mudar a função, só mudei pra te dar um exemplo, igual a C8, o valor aqui vai ser igual, por enquanto, olha, não tenho macro nenhuma, hein só estou igualando, preparando os dados. A quantidade igual a quantidade e o valor total igual o valor total, perfeito? Qual que é a ideia da minha macro? Copiar isso aqui pra onde? Pra esta célula. Pra que você tenha um histórico de registro. Exatamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Eu vou copiar de B22 até G22. É uma macro absoluta ou é uma macro relativa, João? Absoluta. É uma macro absoluta. Ele aprendeu direitinho, gente. Se ele aprendeu, todo mundo aprende. Isso, isso é então verdade, é porque assim, eu sou ó... bem limitadão, meu. <risos> então é assim, ó. Absoluta. É sempre nessa mesma região. Aí quando eu vir pra cá, isso é só um ensaio da macro, tá? Eu vou colar no B5. Só que se eu colar. Sempre no B5, não vai fazer sentido. Eu quero colar no B5, depois no B6, depois no B7 e assim sucessivamente. Então, aí eu tenho que ver uma maneira de chegar na última célula. Uma maneira seria, eu paro aqui na célula B1, ó, tô aqui atrás desse texto meu aqui, desse, desse quadro, paro na célula B1, CTRL, seta para baixo e mais uma setinha. É uma forma de você fazer isso. Vai funcionar durante o ano. Anos, viu, João? Ó? Qual que é a ação? Ctrl, seta, pra baixo, mais uma setinha. A sua macro vai fazer sempre isso. Ctrl, seta, pra baixo, mais uma setinha. Até que uma pessoa que não tinha o que fazer da vida, ela foi lá e deletou, de repente, excluiu alguns itens. Sem querer. Excluiu o título, excluiu alguma coisa. O que que a macro fazia? Pegava da B1 lá Ctrl, seta, pra baixo, mais uma setinha. Não era isso? O que a macro vai fazer? Ctrl, seta, pra baixo, mais uma setinha. Não tem mais linha. Vai dar problema no só a macro. Tô dando Ctrl Z aqui, tá? Tem Ctrl Z aqui, tá bom, pessoal? Pra ele. Dei Ctrl Z aqui, tá bom, pessoal? Pra ele voltar ao normal. Então, você viu que de cima pra baixo não fica tão bacana, porque a pessoa pode alterar o que tem lá em cima, João. E aí depois ela fala que sempre você é ocupado. Nunca ela fez nada. Então, pensa uma coisa: eu sempre quero na última linha. Então, olha o que eu posso fazer. Eu dou um F5 do Excel, do teclado, F5. Função F5, lá em cima, na primeira linha das minhas teclas, e digito a última célula do Excel. Coluna B, 1048576. É a última linha do Excel. Tá, tá? que pariu, velho. 104101048576. Se for versão anterior a 2013, é 65,536. Guarda isso aí. Tá na testa, assim, ó. Pof. E aí, ele vai pra última linha, sempre, sempre vai. Ctrl seta pra cima e desce uma linha. Ah, você vai fazer o babaraca aí. Ele vai de baixo ah, pra cima. Ah, entendeu? Aí eu vou garantir. Aí você vai garantir. Melhorou? Esse conceito é importante as aulas de VBA que a gente vai ter nos próximos vídeos. Acho que vai dar certo a cerveja, não vai subir não, <risos> Tô né? Tá com pau. E aí, é isso que eu vou fazer. Agora, vou começar a gravar minha macro. Acompanha comigo. Eu tô aqui, tá? Eu já tenho uma informação escrita só pra me facilitar, mas não precisaria ter, só pra te ajudar didaticamente falando, eu vou na guia desenvolvedor. João, a macro está no modo absoluto ou relativo? Está no modo absoluto. Está no modo absoluto, porque ela não está pressionada, ela está no modo absoluto. Se você tem dúvida do que é isso ainda, querido, clica em algum vídeo anterior, é uma sequência, essas aulas são uma sequência, tá bom, gente? É uma trilha de VBA com macro. Assistam todas que você não vai se É. Não, ah. tá ótimo, fica isso aqui. Assista todas que você vai se surpreender. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Se você quiser saber mesmo de macro, entra no canal dela, que vai aparecer em algum lugar também. Serão bem-vindos, inclusive. Vou gravar macro e vou dar o nome de cadastrar. Pode ser assim? Fica à vontade. Vou dar o nome de cadastrar. Olha o que eu vou fazer primeiro. Ela estando no modo absoluto, não está pressionado essa região. Eu venho aqui e seleciono essa região aqui embaixo, porque eu sempre quero essa área selecionada. Sempre eu quero essa área selecionada. Dou um Ctrl C. Eu sempre vou para a planilha vendas. Faz sentido? Sim, sim. Vamos. Se eu sempre vou para a planilha chamada vendas ela é absoluta ou relativa ela é absoluta ela é absoluta clico aqui quando você sempre for fazer é absoluta quando tiver uma variaçãozinha é relativa É relativa ah, bem, oh toca aí meu amigo muito bem e agora eu sempre vou para a última linha antes de subir esse é pro finalzinho aqui antes de fazer esse pisca esse essa sobe desce para aqui então eu sempre vou para a última célula então eu pressiono a tecla de função F5 e digito coluna B porque eu estou na coluna B aqui 1048576 Gravou? Gravei. Beleza. Foi da Juliana. Então eles. Sempre vai na última célula. É uma macro absoluta ou relativa? Se vai na mesma é absoluta. Perfeito, então vem aqui. Agora, olha só. Uh, olha só! Conforme você tiver mais informação, João, mais informação preenchida, você concorda que você vai subir menos? Sim, senhora, cada vez menos. Cada vez menos. Mais informação, você vai subindo menos. E aí é uma macro relativa ao atalho que você vai fazer. Entendi. Agora, nesse momento, você vem aqui, ó, desenvolvedor, usar referência relativa, tá gravando tudo ainda. Aí, Aí eu faço assim, ó, Ctrl, seta para cima, ele parou na data, mas é na data que eu quero escrever? É na última que vai ser preenchida. Desce é. uma, ainda na relativa. Ah, entendeu. Então, ó, Ctrl, seta para cima, ele vai chegar lá na data, mas não é na data que eu quero, é uma abaixo da última. Então eu vou descer e agora eu vou colar. Mas eu posso dar um Ctrl, V? Não, você tem que inserir. Por que, que eu não posso dar um Ctrl, V? Porque senão você vai apagar a informação anterior. Eu não posso dar um Ctrl, V, porque lembra que eu tinha colocado um monte de fórmula lá embaixo? Sim. Eu tinha colocado igual a célula do nome do nome do treinamento, igual a célula da data. Se eu der Ctrl V, vai perder a fórmula. Fudeu. Vai, a fórmula vem, mas vem tudo errada. Então eu faço assim, ó. Botão direito do mouse. Aí eu venho aqui, ó. Colar especial. Então vem aqui, ó. Colar especial valores. E se você ainda quiser, você pode colar especial a formatação também. Já colei, tudo bem? Colei uhum. como com Como relativa. E agora? Eu quero voltar a planilha lançamento. O que que eu faço? Tiro do relativa, porque eu quero voltar para o lançamento. Vai voltar o então, mesmo lugar. Pro mesmo assim. lugar. Tiro do relativa. Ficou absoluta agora. Eu venho aqui no lançamento e aqui o que eu vou fazer? O valor total é uma fórmula. Eu vou apagar a quantidade, está como absoluta. Venho aqui e clico no Delete. Venho aqui e clico na tecla Delete também. Venho aqui, apago o treinamento. Venho aqui, apago a Juliana. E venho aqui, apago a data. E agora eu paro a gravação. Venho no desenvolvedor, venho no parar a gravação. Terminei a minha macro. O que eu vou fazer? Eu vou ativar esse botão aqui, essa imagem. Então é uma imagem, botão direito, atribuir macro aqui. Olha só. Olha só. Aí eu vou escolher o item chamado cadastrar. Agora vamos lá. Vamos colocar uma data. Então eu vou colocar, por exemplo, vamos colocar outra, né? 12 do 10 de 2017. Pode ser? Uhum. A Viviane Martins. Uhum. Sempre. O treinamento será do quê? FBA módulo 2. Só vou colocar diferente, tá? Do anterior, módulo 2. E aqui o valor unitário vai ser 400 reais. Eu quero dois. Um pra mim, um pro João. Pronto. E agora? Na verdade, a macro já tá pronta. Que, que eu vou fazer? Cadastrar. Venho aqui no cadastrar, Olha o mouse, o dedinho, o ponteiro do mouse fica um dedinho, quando eu clicar, já foi. Foi pra onde, João, tá perguntando? Porque esse é o momento, sabe? Que os alunos ficam assim, tomara que dê pau, tomara que dá pau, tomara que dá pau, pau. Porque é a vibração da galera, né? É, Agora, o que que ele fez, gente? Na verdade, João, ele veio aqui, ele selecionou, deu um Ctrl C, ele veio aqui, foi na última célula, Oi, subiu, alá. desceu uma linha, colou especial, colou valores e formatação, voltou, apagou a apagou apagou apagou e parou aqui então nós tivemos o que uma junção da macro absoluta em alguns momentos onde eu selecionei sempre a mesma região e aí eu joguei aqui e usei o que um pouco de macro relativa para colar a informação voltei Apaguei as informações e parei aqui na data. Com isso, você tem um formulário de cadastro no seu consultório dentário, na sua clínica médica, enfim, no que você quiser. Qualquer pessoa pode usar o Excel a favor de uma automação, um cadastro, um lançamento de dados, isso usando apenas gravador de marca. Aprendeu, querido? Eu acho que tá indo legal a sintonia, ah, João. O que você acha? Tá indo bem pra <risos> o pessoal vai gostar. <risos> Gravando, não, né? Pensar, não faz isso, não. É que é culpado dessas coisas. O Zerati é foda. Bom, agora você finaliza, porque eu já trabalhei demais pra você, agora eu vou beber um pouquinho. Eu adoro quando vem convidado, porque eu não faço porra nenhuma, só fico bebendo e ouvindo e aprendendo. Então, se você gostou, na verdade, o que, que a gente fez nesse vídeo aqui, moçada? Mostrou uma baita de uma aplicabilidade do conceito que ela mostrou no vídeo anterior. Então, agora sim o negócio começa a ficar legal. Beleza? Mais alguma coisa, no Venha pro próximo vídeo, que tem mais coisa bem interessante com um gravador de macro pra você. A Juliana não fica enchendo o saco agora, dá like, se inscreve, etc, que ela tá no celular. Então, até o próximo vídeo. Mas dá um likezinho. É isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Beijos.